Olá. Para salvar artigos do Web of Science direto no Mendeley, primeiramente você deve mudar a base de dados, clicando na seta e escolhendo a principal coleção do Web of Science. Feito isso, basta fazer sua pesquisa Escolha os artigos que você deseja exportar e clique em Adicionar a Lista Marcada. Feito isso, clique em Lista Marcada. Agora, clique em Salvar em Outros Formatos de Arquivo. Escolha o formato de arquivo bibtex e clique em Enviar. Um download iniciará. Agora, vamos importar no Mendeley. Para isso, você deve abrir o Mendeley, escolher o download que foi feito e arrastá-lo no Mendeley. E pronto, os artigos foram importados. Bom, é isso e obrigado.